E aí pessoal, eu me chamo Gilmar, Douglas, Luquinha. Bom pessoal, a gente começa mais um variando para falar de um tema extremamente gostoso que é os melhores endings dos animes. Né? Se você tá vendo esse vídeo, já aproveita e deixa o like para valorizar o canal e o trabalho da gente aqui. Se não é inscrito, se inscreva, que a gente agradece. Isso aí, dá trabalho, né? Ah, muito trabalho, <risos> é sério. Embora o negócio seja é de baixa qualidade, mas... Dá é, é, tá trabalho. Dá tá trabalho. Tá trabalho. Então vamos lá. Bom pessoal, é, tem uma End que eu acho incrível, absurdamente linda. Que é justamente uma End de um, de um anime que também... É absolutamente lindo que é uma end do Cowboy Bibop. A gente já fez aqui inclusive primeiras impressões sobre esse anime e como a gente já falou, é, esse é um anime daqueles de. E arrepiar mesmo o tempo todo, desde o começo até o fim, desde a, a Open, durante os episódios E no final também com a, com a Andy maravilhosa Então assim, é um anime musical, que existe uma presença muito forte da música dentro desse anime Aparece justamente no momento certo, cada deixa de, de sonora E a Andy desse, desse anime, pessoal, é maravilhosa Achei impossível você não ver essa Andy e não se arrepiar todo E tão incrível que é Então pessoal Bom pessoal, é.. Ainda que eu vou falar simplesmente é a da terceira temporada de Shimei no Kyojin. Então assim pessoal, é aquele canto que toca no final. É, você escutando aquilo dá a sensação realmente de que você está entrando numa igreja Sério, aquelas igrejas antigas né, Que falam sobre a paz, sobre o bem, né, sobre o reino dos céus E de repente é, a própria Índia mesmo começa a ter um, alguns acontecimentos Que percebe que aquele céu tão perfeito não é tão perfeito assim Tem diversas coisas né, a, o, diversas coisas, aquele paraíso todo indo por água abaixo E é, é lindo, é lindo A própria Indy já conta uma história E é perfeita aquela história E, e por favor, se você não assistiu Shingeki no Kyojin Atacam um Titans Assista urgentemente Pare agora o que você está fazendo Mas antes, dê o um like, Deixa like. E vá assistir Shingeki no Kyojin Assista rapaz, é bom Bem, eu vou fazer uma Ending que eu escolhi ela entre outras porque era uma espécie de homenagem ao primeiro anime. Vamos lá! A Ending de Super Campeões 2018. Pra quem não sabe, Capta de Subala já teve vários animes, sendo o primeiro de, de 83. Então o que fizeram? Pegaram a primeira música da primeira ópera do, do primeiro anime de 83 e transformaram na Ending, botaram na Ending de do, 2018. E o que aconteceu? A Enig ficou muito melhor do que a Open. Tanto que o povo fala, Nossa, a Ending tá muito melhor que a Open nos comentários, já do.. Quando eu assisto Foi o que ocorreu, velho é, Eu não sei se eles botavam os dubladores dos personagens para cantar a música Daí ficou, ficou legal Porque além de ser é, bem feita É uma homenagem ao primeiro anime então, É isso que eu botei Bacana. É mais para nostalgia mesmo Bom é isso aí pessoal, o vídeo de hoje aqui, por favor, curta, se inscreva e confira as nossas postagens nas nossas redes sociais que a gente tem um conteúdo exclusivo bem bacana, aí. Douguinha tá editando umas coisas aí para a rede social, está bem macho, bem Depois até que a gente se arrepiou todo, É isso aí. Agora o pai é A A sereiro. A O episódio do palhaço foi um dos episódios que eu chorei, velho, se não quero dizer nada de em tudo naquela porra, é. velho, vai tomar no <risos> bumbum, velho é do... Aquele é do satélite, que é logo um do... Bicho, mesmo. é um satélite... <risos> o satélite tem sentimento, velho, que porra, véio. O satélite tem mais sentimentos bons pelo planeta Terra do que os próprios humanos <risos> Mas pra uma questão de perspectiva, é. né, velho É, velho Fita Pé, vai fazendo um negócio na cara do caralho, filho da Pé É aquele... Também Eita, fita Gota Vamos ah, lá, antes que a gente fique... Derreta aqui Chegou, é. aqui. eu até derreio de Capitão Cipadas um dia aqui mesmo Olha lá, vê o tapa da doide dele lá